Você estuda, trabalha, faz todo o dever de casa, tem uma vida honesta e um certo dia você já adulto e bem sucedido, dirigindo por uma estrada numa viagem de férias, um raio atinge seu carro e você vira pó. Bom, foi exatamente o que aconteceu com o motorista do veículo logo à frente. Que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Pelo que me parece nessas imagens, o raio caiu quatro vezes no mesmo lugar. Quando chega a hora da pessoa, realmente não há pra onde correr. Muitos se fala em acidentes de trabalho, poucos se fala em acidentes de brincadeiras. <risos> Como vocês puderam ver, uma brincadeira quase terminou mal, devido a uma corda que não deveria estar fixada daquela forma. Além disso, não há qualquer cinto de segurança na cadeira do balanço. Se essa brincadeira ainda não terminou mal, pode ter certeza que uma hora irá terminar. Imagine se um dia você acorda feliz da vida, quando de repente alguém bate bem forte na porta de sua casa o chamando pelo nome, e quando você abre a porta, dá de cara com militares que vieram te buscar para servir numa terrível guerra. Durante a viagem eles vão te incentivando e te acalmando, mas ao chegar no campo de batalha, você é recebido assim pelos seus inimigos. Sim, todos esses projetos lançados sobre sua cabeça e de seus companheiros, e o que é pior, você sendo obrigado a avançar e a reagir ao ataque. Isso tudo sem você nunca ter pego numa pistolinha de cola quente. Sim, se você tiver de 15 a 45 anos, isso pode ocorrer a qualquer momento. Esteja sempre preparado. Preparado para morrer. O nosso próximo vídeo foi registrado pelo youtuber árabe Erhab Kwasmeya. Na ocasião, ele foi explorar mais uma casa abandonada na Cisjordânia. Poucos minutos após a sua chegada, enquanto ainda estava do lado de fora, vi um rosto na janela. <tos> Parece que há alguém ou alguma coisa o observando, e pelos aspectos do rosto, certamente não parece alguém que ainda esteja vivo. <risos> Agora já dentro da casa, ele chegou até um quarto que parece estar desocupado. E só parece mesmo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah arrahman arrahim. Bismillah Sim, o vilotrol está se movendo sozinho. Certamente a alma penada de alguma criança está sobrando este cômodo. Neste momento vemos a porta se fechando sozinha. Parece que a criança não está a fim de brincar. Novamente a sala do Vila Troll, e dessa vez o suposto fantasma fez algo inusitado. Bismillah arrohman arrohim. Allah shiklu hada raqib alayhi bismillah arrohman ar E o fenômeno perturbador se repetiu por mais de 10 vezes. Bismillah arrohman arrohim. Bismillah arrohman arrohim. Aqui temos mais um vídeo de origem árabe publicado por um sujeito cujo nome não é possível pronunciar. Na ocasião, ele dirigiu-se a um celeiro abandonado. Assim que ele passou por um portão improvisado, algo aterrador aconteceu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ya Rab, te ya Allah. Bismillah. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah. Ya Rab. Parece que alguma coisa invisível bateu com força e fúria no portão, o que por si só já é um mau sinal, e as atividades paranormais continuaram por mais 15 minutos. Ya Rab. Bismillah. Bismillah-Rahman Rahim Bismillah-Rahman-Rahim. Bismillah. Bismillah! Bismillah! Bismillah! Bismillah! Ya Allah! Ya Allah! Esta é a hora que ele deveria ter deixado o local, mas em breve vocês verão que sua insistência quase lhe custou a vida. <tos> Bismillah. Bismillah. Bismillah. Sim, um suposto fantasma atacou um enorme objeto de madeira muito pesado em sua direção. Ab ah BISMILLAH! Nas imagens podemos ver que o objeto passou raspando em sua cabeça, quase resultando em uma tragédia. E o ataque feroz se repetiu novamente, certamente uma demonstração de fura de regais Foi registrado por mais um árabe, dessa vez Hamad Salih. Na ocasião, ele estava explorando uma região deserta distante de sua cidade, um local onde muitos criminosos ocultam cadáveres para não serem pegos pela polícia. E lá foi ele na sua missão, quando de repente bateu de frente com um buraco de onde parece haver alguém jogando pedras. Aí, ó. de Corajoso, decidiu entrar dentro do buraco. Até aí tudo bem, mas a coisa ficou séria quando ele se deu conta que alguém ou alguma coisa obstruiu a passagem por onde entrara. <risos> Por sorte, um de seus amigos deram falta dele e foi até o local e conseguiu encontrá-lo e a passagem foi desobstruída. Caso contrário, ele ficaria ali dentro por muitos dias e morreria de sede e de fome. Tesla é um dos carros mais avançados e econômicos e inteligentes do mundo. Ele possui um sistema de radar e GPS que consegue detectar até mesmo a presença de pessoas no caminho do veículo. No vídeo que se segue, vemos o momento em que o radar do veículo detecta a presença ocasional de pessoas no meio do caminho. Mas como isso é possível se a olho no, não vemos ninguém no meio do caminho? E o que é pior, as pessoas foram captadas justamente enquanto o veículo trafegava dentro de um cemitério. Parece que o carro está detectando as almas penadas que estão a vagar entre os túmulos. O vídeo a seguir foi registrado por um jovem que adentrou numa mata fechada em Azerbaijão na busca de seu cão que para lá fugira latindo enlouquecidamente. Pela foi ele em busca de seu amigo quando de repente bateu de frente com uma criatura muito estranha e logo pensou que fosse um animal doente, mas logo percebeu que na verdade era um alienígena cabuloso que emitia um som muito assustador, digno de um monstro que come gente. uma criatura com pele amarela e pegajosa, com olhos negros enormes, muito magra e com um crânio avantajado, certamente para acoplar um cérebro maior. Seria esta coisa horrorosa, um ser adivino das estrelas? E você, o que faria se batisse de frente com uma coisa dessas?